Quem está falando aqui é Rafael Gomes, também conhecido como Gomex. Esse é o, a série de vídeos chamado Fala Gomex. Para quem não lembra, essa série é focada em uma ideia que eu tive de pedir para vocês dicas de assuntos, perguntas diretas, pergunta daquele projeto lá se tem problema, qualquer coisa. Você manda perguntas, eu vou pegar as melhores perguntas e as melhores indicações de assunto e vou fazer um, um, um vídeo para essa série. A ideia é ser um vídeo curto, então não espere o vídeo aqui, como você pode ver, de uma hora, nos próximos, nem nesse e nem nos próximos. A ideia é ser algo bem curto, direto. Para começar, vou logo para o ponto mais importante e talvez mais controverso do título desse vídeo. DevOps é cargo? Então, eu não vou entrar muito no detalhe e nem no debate sobre isso. Isso é uma coisa que já está superada, não que eu concorde, eu não concordo, o DevOps não deveria ser cargo, mas é um mero detalhe. O mercado encara DevOps como cargo, sim, engenheiro DevOps ou qualquer coisa com o nome DevOps no título. Isso é o que menos importa, o nome. O que importa é como você executa o seu trabalho. E aqui que entra a minha opinião sobre o assunto. O que é esse cargo, uma vez que você aceita o nome DevOps, que, o que é esse cargo? O que espera de uma pessoa que, fa, que é um engenheiro DevOps? Então, na minha opinião, e claro, logo um disclaimer de, de cara, tudo nesse vídeo é a minha opinião e eu posso estar errado, não há nenhum problema. Comenta aqui ou nas redes sociais me marcando com a hashtag FalaGomex, que a gente interage onde quer que seja. Na minha opinião, o cargo engenheiro DevOps é aquela pessoa que ela auxilia, é uma espécie de consultor interno, é alguém que tem um background interessante de infra e conhece de desenvolvimento é uma pessoa que auxilia o time de produto a entregar o produto de uma forma melhor na perspectiva de infraestrutura, na perspectiva de containers e na perspectiva de entrega contínua como um todo. Tá? Então isso é muito importante pensar nisso. Alguns também acabam colocando elemento de segurança e vira DevSecOps e por aí vai. Tá? Mas o importante é entender que essa pessoa não é um gargalo, ela não é um setor à parte. Ela é uma pessoa que faz parte do time. Seja auxiliando como consultor interno, numa perspectiva bem direta ali, bem específica naquele problema, ou alguém que de fato faz parte do time de produto. É uma pessoa que não é desenvolvedora nata, ela é uma pessoa que ajuda o, o produto na perspectiva de infraestrutura. O segundo ponto é o seguinte, muita gente fala sobre o, o caminho da carreira se a pessoa é dev e tá fazendo o caminho para Ops e aí virar DevOps como se isso fosse realmente necessário o que a questão é a pessoa precisa ter alguns assuntos alguns domínios algumas tecnologias algumas culturas que ela essa pessoa precisa saber entendendo que essa pessoa no final das contas ela é um cargo é uma uma, uma role diferente ele é uma pessoa diferente no trabalho ela não é nem o tradicional dev para a maioria das empresas, e nem o tradicional Ops, a maior, o também conhecido como SysAdmin. Ele é uma pessoa que normalmente está no meio do caminho. Eu não estou falando de full Stack, a gente pode falar isso em um outro momento. A pessoa, nesse caso, é o que eu já falei. É uma pessoa que auxilia, então, ela precisa ter um pé no desenvolvimento e precisa conhecer bastante de infra. Agora aqui vai uma opinião que talvez seja completamente enviesada, porque eu sou um SysAdmin não fiz pesquisa, isso não com base em pesquisa, com base, basicamente no, na minha opinião e na minha vivência. Eu tenho a sensação que o caminho de quem é Ops para virar esse DevOps, né, o caminho de, de Ops para aprender coisa de Dev, eu acredito que ele me parece um pouco mais árduo, mas pode ser completamente enviesado. Né? Então, não precisamos entrar no detalhe. Então, por conta disso, por eu acreditar que esse caminho de Ops para Dev é um pouco mais árduo e eu tenho maior experiência nisso, esse vídeo tem muito foco nisso. Esse vídeo vai falar bastante coisas que fazem muito mais sentido para quem era Ops. Mas você que é Dev, não pausa o vídeo, não para de assistir, que vai ter coisas interessantes para todo mundo. Tá bom? Mas é importante frisar que eu acho que quem venda de Ops vai ter mais valor, vai ver mais valor com esse vídeo. Eu tenho uma notícia para você que é de Ops, tá? E essa questão, esse ponto aqui, é inegociável na minha opinião. Se você não sabe desenvolver, resolve isso logo. Porque isso é sim um problema, infelizmente. Eu não estou falando que você vai virar um desenvolvedor de verdade. Eu não estou falando que você vai deixar de fazer o que você acredita que você faria virando DevOps para entregar software para o produto final. Eu não estou falando isso. Mas você precisa entender como é que funciona o workflow de desenvolvimento. Se você não entende, se você não sabe como é que funciona o workflow de desenvolvimento, como é que você vai ajudar uma pessoa... Desenvolvedora com o trabalho dela. Você precisa entender como é que funciona o problema para na hora que você se deparar com o problema, você não precisar, você não requerer necessariamente a presença de uma pessoa desenvolvedora ali do seu lado. Então, esse é um ponto que você precisa resolver logo. Claro, eu não estou falando para você virar um desenvolvedor da noite para o dia, aprender coisa da noite para o dia, senão você não vai conseguir trabalho. Eu não estou falando isso. Para começar, você também pode começar do básico e ali tranquilo e tudo mais. Então, para isso, tem, um, tem uma, um, um site muito, muito bom chamado ThinkPython. Tá? E esse site tem o um nome de ThinkPython e alguém pode falar Pô, Gomex, mas assim, Python é a melhor linguagem para começar? Não importa. Porque nesse caso, eu não estou focando na linguagem. A linguagem é um mero detalhe nesse ponto aqui. O que importa nesse momento aqui é você entender de algoritmo e entender como é que implementa algoritmo, estrutura de dados e afins. Isso é a coisa mais importante. E o Think Python, também em português o Pense Python, ele está aqui na descrição do vídeo. Dá uma olhada na descrição, entra lá. É super simples, você consegue seguir. Vai seguindo devagarzinho. Se tiver dúvida, manda comentários aqui que eu vou passar canais para você. Eu vou passar coisas para você, é, para você entrar e tirar dúvida com pessoas. Tá? Tem vários canais de pessoas que estão super dispostas a ajudar. Isso é muito importante. É de graça, você pode entrar e acessar e fazer tudo tranquilo. E o Pense Python é completamente em português. Beleza? Um outro assunto que talvez você não precise pensar agora, mas é bom você colocar aí na sua to-do list para o futuro, é padrões de projeto. Padrão de projeto é uma coisa super importante, e você, quando começar a fazer seus scripts Ansible, seus serraforme e por aí vai, você vai achar que não, tranquilo, eu consigo fazer tudo isso sem nenhum problema. Você vai ver à medida do tempo que você for fazendo, que você fez, você teve erros ali na execução daquela, daquele seu código, que se você entendesse padrão de projeto, você não faria. Então, é muito importante você atentar para isso e entender como é que isso funciona. De novo, não é para agora, mas penso para o futuro. Tá? Agora eu vou falar coisas mais genéricas. Uma primeira coisa que eu falo logo de cara, tanto para ops como para dev. Tá? Controle de versão. Não há possibilidade de trabalhar, tanto se você vem de dev, como se você vem de ops, sem controle de versão. Gente, pelo amor de Deus, controle de versão é básico, não é nada a mais. Então, quando eu estou falando de controle de versão, eu estou falando do Git. Ou do SVN, ou qualquer outra coisa que você use. A maioria das pessoas usa um Git. Mas então, tudo que você faz precisa estar no controle de versão. Eu não estou falando para você entender logo de começo, cherry pick e nada do tipo que são funcionalidades avançadas do Git. Não estou falando isso. Eu estou falando de entender como é que funciona um controle de versão. O que é um controle de versão? Basicamente, um lugar onde você consegue colocar seu código e as mudanças que você for fazendo no seu código elas vão estar completamente versionadas então você vai entender o momento zero do seu código quando você altera um arquivo ali dentro ele vai estar tá alterado então você vai saber o que o estava aqui e o que estava no momento 1 um, e a diferença entre eles entender isso é muito importante porque o processo de desenvolvimento de software maduro, padrão na maioria das magadoras das empresas usa controle de versão se você não usa controle de versão ainda infelizmente eu posso dizer que você está completamente fora da ideia de mercado tá controle de versão é o mínimo para qualquer coisa um segundo assunto que para mim na minha opinião é a base de tudo que chamam aí sobre devops né tudo de de execução prática de devops não estou falando de cultura né, necessariamente mas as coisas que um devops normalmente faz no seu trabalho e as coisas que ele entrega tem um livro que para mim é como se fosse a bíblia a sei lá a o chão de fábrica do devops Continuous Delivery. Esse livro é incrível. Esse livro é incrível porque ele fala sobre coisas práticas, coisas técnicas, melhores práticas de como fazer, mas sem necessariamente falar de tecnologia exatamente. Ele não fala aquela tecnologia. Ele fala de uma forma abstrata, mas ao mesmo tempo muito palatável. É muito incrível esse livro. Esse livro para mim, todo mundo que vai trabalhar como DevOps tem que ler. Ele é um livro muito grande, eu não tô eu não espero que você termine de ler o livro inteiro para começar a trabalhar como DevOps. Mas Pegue esse livro e coloque ele como sua leitura de vida, ele vai virar referência para você o resto da vida. Esse livro é incrível, tenha ele, Tá? eu tenho ele em PDF, eu comprei ele, então se você pode ter em PDF ou físico, tem a tradução para português já também, então não deixe de tê-lo. Um outro assunto muito importante, que é muito requisitado para as vagas de emprego para engenheiro, DevOps, é gerência de configuração. Gerência de configuração é muito importante porque é a ferramenta, na minha opinião, uma das ferramentas bases para o trabalho de, de automação de infraestrutura de infraestrutura S-Code as ferramentas de gerentes de configuração são o Puppet, Ansible, Chef e Afins. São ferramentas usadas para você, a partir de um código altamente descritivo, você descreve o que você quer do código, você aponta o binário para esse código e ele vai lá nas máquinas executar nos hosts, nos, nos switches, routers, onde quer que seja, ou até em APIs da internet, cloud e Afins, ele vai nesses, nesses hosts e aplica o que você descreveu, então lá no arquivo você diz por exemplo assim, eu quero que instale o Apache na versão tal com o arquivo tal na pasta tal, você só diz o que, então o binário, o Ansible, no caso do Ansible, o binário do Ansible vai lá, pega esse arquivo descritivo, conecta na máquina, normalmente via SSH, mas pode ser outros, outros conectores, ele conecta via SSH na máquina destino, Entra na máquina, instala o que você pediu, configura como você pediu e onde você pediu. Então, gerência de configuração é isso. Você descrever a configuração e um binário ir lá e aplicar essa configuração que você pediu. Isso é base também. Não tem como hoje você conseguir um trampo, trabalhar como engenheiro DevOps, se você não entende pelo menos um software de gerência de configuração. Escolha um, né qualquer um deles. Eu, eu uso o eu aconselho o Ansible, porque primeiro ele, eu... eu Praticamente o mais usado, tem uma empresa super forte e pró-comunidade por trás que é a Red Hat e por aí vai. Então, outro assunto importante que também é muito requerido, basicamente quase nenhuma empresa que está contratando um cargo como engenheiro DevOps, contrata sem você saber esse assunto, que é containers. Containers, normalmente as pessoas resumem a Docker, mas... Tem outros runtimes de container, mas assim, eu vou falar basicamente sobre Docker, que é o mais usado. E você vai, basicamente, se você conhecer Docker, você vai conseguir conhecer os outros também. você não vai ter grandes problemas em trabalhar com os outros. E aí, para é, você aprender docker basicamente tem quatro livros no brasil assim já não precisa nem material em inglês claro é sempre bom você entrar lá no site da docker e ver o material de referência deles mas se você quer um conteúdo didático um conteúdo direto né passando parte por parte tem quatro brasileiros que escreveram esse livro tá a primeira pessoa a escrever sobre docker no brasil foi daniel romero conhecido como info slack e tem mais dois livros também muito bacanas do Wellington, também conhecido como Boina, e o Jefferson, o Bertux, do Linux Simples. Então tem três livros, eles estão aqui na descrição também, estão em aqui embaixo na descrição, o link para cada um deles. E tem o um livro que eu escrevi junto, escrevi e organizei, junto com várias outras pessoas, né? Foi um livro colaborativo que está lá no Limpub e está lá no GitHub também, se você quiser colaborar. Hoje esse livro é mantido pelo Somatório. Grande soma, ele é a pessoa que mantém, se você mandar um PR, basicamente ele é que vai ler. Então, na minha opinião... Esses assuntos são os assuntos mínimos que todo mundo precisa ter né, para trabalhar com DevOps. Claro, tem muito mais outros assuntos super interessantes como virtualização, sistemas operacionais, redes e afins, mas eu foquei basicamente nos assuntos que eu acredito que a maioria das pessoas que estão fazendo o caminho de Ops para Dev normalmente não tem. Elas têm deficiência nesses assuntos. Então aqui fica os, a, a dica aqui, tem um link também do meu blog, de um artigo que eu fiz um tempo atrás. E mesmo assim, mesmo fazendo esse artigo, as pessoas ainda assim pediram no Twitter que eu falasse sobre carreira DevOps e como ser e tudo mais. Se você achou que não foi suficiente comenta aqui, tá? Se você acha que eu deveria falar mais sobre outras coisas, comenta aqui também, eu mando lá no Twitter, lembra? Hashtag Falagomex, tá? E não se esquece de entrar aqui embaixo, se inscrever no, no link do, do vídeo do YouTube, não se esquece de dar like também nesse vídeo, porque quanto mais like esse vídeo receber, mais pessoas é o alcance. Lembra? Não tenho interesse nenhum de, de ganhar grana com vídeos, e conteúdos como esse. A, o foco principal é fazer com que as pessoas, esse conteúdo chegue mais para mais pessoas. Que nem foi meu livro. A ideia do livro se Sempre foi chegar em mais pessoas. Por isso que ele foi aberto e completamente pague o quanto quiser, inclusive nada. E a ideia desse vídeo é isso. Então se você dá like aqui, se você comenta, manda para aquele seu amigo ou para aquela sua amiga. Faz esse conteúdo chegar para mais pessoas. Essa é a ideia principal da comunidade. Que mais pessoas, o fluxo aberto de conhecimento. Esse é o foco. Muito obrigado e espero vocês no próximo vídeo.